Não sei se é porque eu estou filmando O que, que aconteceu, mas eu, hoje eu fui inteligente Eu deixei minhas coisas Lá Vim guardar o carro E agora eu vou a pé, porque geralmente o que, que eu faço Eu venho trazendo Aqui né, na pegada E aí chega lá em cima com o braço moído velho. E quando você tem uma certa idade Você tem que se planejar melhor Então eu acho que eu fui inteligente Não sei Dor nas costas, melhorei o ombro e fiquei com dor nas costas Casa brava! Mas tá bom, hein? Mas tá bom, hein? Oh, tá você entendeu? Fica tranquilo. E eu também só tô contente por causa da câmera. Eu tenho raiva de manhã. Não sei se vocês sabem também, mas já fica sabendo. Foi, bravo! Olha, yeah. ó. Estamos em templo. Lotado estacionamento de pedrinha. É porque. It's not ready for the public, huh? because Because. This little virus is very complicated. So let's put my mask and protect me and then others for this. Pop up fork, fuck me! This this weapon. Okay, now it's ready. What do you want? Mostra pra gente os itens necessários. Para que a moto seja veriguada na pista com essa. Sim, tem uma competição decente. <risos> o piloto <Mostra>. bom mostrou <risos> <seu> uma parada. Você é um piloto bom. <risos> já começa a ver oh, aqui, Então, então sim, o que você tem, tem, que, tem que frenar? Tem tem que frenar que... a bunda do mecânico. Frenar. Ali, ó. Essa. Okay, mas... Pera oh, aí, show... deixa eu mostrar aqui, ó. esta tampa do radiador aqui, ó. Tem que estar tá frenada, Certo. Aí aqui ó, tampa de olhar, esse racing, frenado, certo? Que que é esse freno aqui, time? Se ela desrosquear alguma coisa, vai, não ficou bem presa, não voa pra pista, entendeu? E outra, quando ela tá bem justinha assim, fora não voar pra pista, ela também não sai daqui. Então assim, é um, uma segurança mais pro piloto, tá? A mesma coisa acontece no radiador, você vai ver o freno aqui ó. Aqui ó, essa, essa ó... Então, um cordãozinho aqui, eu faço bem... Eu não, né? O quadril faz bem justo mesmo, que é pra ficar luxo. Por quê? Porque essa tampa também, se ela não tá bem colocada, ela não veda 100% e a moto começa a ganhar temperatura e atrapalhar tudo. Água desmenarizada. Vamos lá. Ó, o um spoiler com tampão. Quando chove, tira o tampão, certo? Muito bem Desse lado aqui Ih, já era pra mostrar Eu ia mostrar o bujão, já foi Tá bom, tudo bem, mas o bujão Ah, já era Você me fudeu agora Não, relaxa, fica em paz O bujão do óleo Também é frenado, tá E a, aqui, ó, também, ó, o filtro de óleo é Também frenado, tá vendo, ó, ó. Beleza, tio? É isso, por enquanto é isso. Agora eu vou na secretaria pegar o selo. Eu passei, os caras fazem toda essa avaliação aí, pra ver se tá tudo luxo. Aí agora eu vou pegar o, esse papel aqui, ó. E é o que libera pra pista. Então passa a moto, o equipamento, eu e ele. Tem duas formas de você conseguir. Ah, aqui, aqui, Ana Maria Braga, meu menino lindo, lindo, olha aqui, ó. manso, certo? Isso aqui é criação. Ó, o máxima, é máximo, viu? Costa pro menino que aqui é a nova geração, é do caralho. Nice. tá? Sônica, dois, isso aqui tá. é coração de ouro. É, eu vou mudar esse cabelo. Isso aí, eu já falei pra isso, aí, é ausência de amigos. Eu vou fazer isso. Tem lavagem também aqui na Dezeró, certo? O pessoal no box também faz a lavagem. Cera, com cera. Ô, oh, filhão! E aí, com cera, cera, sem cera, Pretinho no peteu, show de bola. É isso aí. Essa aqui é uma moto colombiana, certo? Como você pode ver aqui, ó. Então é uma moto dele, cartel, Caraca, opa, obrigado. Aqui. Filhinho, vem cá vem Pô, os caras do grupo te chamam no particular, aí é brincadeira tá. Uou, Pô, isso vai passar pra bala Aí eu falei, eu dei a rua porque ele tem lá no com a moto de rua Caralho, Bom, Ó, pra quem tá se escondendo sem correr Só que eu tô com a SF, sintetizada de andar na rua é, então tá tá o já tá no fim. Então agora, tá, tá. o Léo estava atrás do passeio, o tomate não achou, o tambor não achou, o Dezerófilo falou: eu tenho umas sombras aqui, duas, eu tenho três mil, eu tenho quatro mil, eu tenho uma outra já. Eu vou só acertar um negocinho, você tá com pressa? Não, acho que a gente já vai entrar mais lá. Né? É, então eu fui. Não, ele só mas Ó, esse aqui é o. Pra é quem Marcelo. Ele é o MR872 no YouTube. 879. É porque na verdade eu, eu tinha. Meu número é 7, né? 61 um somado é 7. Então 2 mais 7, 9. Aí o que acontece? O maior top speed do, oh, mundo, de é. do mundo de metro. Boa verdade, aí, ó. Até o rock careca curtiu meu vídeo. É isso aí, é uma é honra. É Tamo é junto, verdade. together total. Eu vou fazer o fã. Você. Eu também, mas eu só vou ver. Eu vou pegar pra chegar. Deu uma lavagem aqui, ó. Com água, água reutilizável, certo? Sim. Água reutilizada. E eu vou pegar a moto da moto escola. Ô seu. seu. Segura aqui, pega essa saída maravilhosa. Pessoal, posso passar aqui rapidinho? Não, aqui dá. É, Obrigado, bom. pessoal. Daí tá tirando a carta, bota o né? spawner. É, não, você carta sim. Você a pra compartilhar de freio, seu amor? Com a de freio? Eu não pode ape. dar o um segredo, senão ape. vai virar 44 de ouro. Ô, Fih, ó. Pegou uma que o teu usava aqui. Não, eu quero. Eu, eu quero é que tá gravando isso. Não, ele, ele, já tá, ele já tá agilizando. Mas aperta, sumiu no Calma, tem relaxa, tempo. no mercado vai ter não. paralelo. Mercado é. paralelo. Vai! Grava isso, esse caralho! Não, filma isso aí! Olha, olha, olha aí! Olha lá! Chegou. Vai diminuir tempo viu? agora! Caraca, pra tem que aí, tem que... vai diminuir tempo tem agora! Lá. Ficou nervoso, olha lá! Caraca. Pegou? Peraí! Peraí! All Indo, ele pra, pra né E aí, mas eu virei lá e falei: Não, caralho, tem que passar E não era que pra era para dar dois. Era pra dar até mais fácil Vou fazer Fala se você gosta desse estilo, que é um compilado desde sexta até domingo. Esse é o bastidor da etapa. É o quebra-cabeça, é o acerta a moto, vamos descobrir o que está acontecendo. Então se você curtiu, fala aqui embaixo. Eu vou trazer mais toda a etapa, maravilha? O que vocês perceberam? Que eu desço da moto, né? na verdade estou em cima dela, o Bruno já vai lá, fere a calibragem. Que é o que eu falo para vocês no curso, né? Ó, sai com a calibragem, volta, vê quanto que deu. Perdeu, ganhou, enfim, eu não estava conseguindo colocar a moto em lugar nenhum, parecia que era uma moto nova que eu tinha acabado de pegar e eu tinha que acertar ela tudo de novo. E aí, na hora, eu não percebi, mas agora eu queria falar para vocês, vocês ouviram aí quem estava mais antenado, muitos pilotos falaram pista emborrachada, na transmissão falaram que os pilotos sofreram no final de semana e tal. Teve um evento que antecedeu o Superbike uma de carro e a pista ficou toda emborrachada. O que que acontece com isso? Você perde a aderência da pista. Pra ficar de uma forma simples de você entender, não sei se você anda de moto ou não, mas a Mariana, vamos falar do... quando tá quente, quente, você vai lá na estrada, você de carro, tá de moto, você sente né? o pneu grudando, firmeza tal, você fala nossa, tá aderindo tudo. E quando tá frusão, você sente ele meio flutuando, o carro, a moto tal. É como se tivesse frio, só que tava muito frio no final de semana, e a pista emborrachada, ou seja, estava uma, uma traição, você não saber se você ia ficar ou se você ia escorregar, tudo marcado de preto, marca de frenagem diferente, você precisava se descobrir lá e entender se realmente estava tudo certo, então a pista emborrachada é falta de aderência, você tá lá fazendo o traço, só que você não sabe se vai segurar não vai segurar, aí você tem que acertar muito bem a calibragem, acertar muito bem a moto, não inventar, ter uma mão muito progressiva, apesar de é, ser rápida e isso aí foi o que resultou eu não encaixar a moto. Aí que eu falei, vamos mexer, por quê? Nas X612 eu tenho lá a altura da bengala 5mm, mesa bengala 5mm original, na meia 3620 são 8mm, então mesa 8 O que, que eu tinha feito? Eu fui andar em Capova, estava dando fim de curso, acertei para outra etapa, lá, lá, lá. Tinha deixado ela com 6mm e 2mm de calço no amortecedor que eu tenho. Então nessa conta, mais ou menos, dá os 8mm de uma forma diferente na geometria, mas eu deixando é, ela menos bicudona, mais dócea aqui na frente. Deu certo para outra etapa, nesse frio, nessa nesse jeito que estava a pista, para essa já ficou estranho. Então eu falei, meu vamos ganhar a agilidade que eu tenho na moto, então, uma vez que eu não estou podendo ser tão agressivo, eu tenho que ser agressivo usando o freio, conforme eu falei, putz, eu tenho que trazer no freio, tem tenho o break total, eu não estava feliz disso, então, falei, vou baixar essa frente, para deixar ela mais rápida, para eu precisar exagerar menos no freio, com menos risco de perder uma dianteira, e vou deixar os dois milímetros de calço que eu coloquei atrás, então, a gente baixou, isso tudo, eu e Dom Pedro quebrando a orelha, Baixamos o Pro 8 original, deixamos o calço e aí agora para a próxima etapa eu já quero fazer uma outra mudança. Mas só para vocês entenderem hein? o que, que a gente estava fazendo lá. Segue. Quem montou essa mala aqui foi ele. Nossa, mas tá complicadinho. Não, vamos para fazer Não, ah, dele. Cara. Comprei aquela top lá que você mandou, aquela high-tech, o caraca, não sei o que, não, eu usei pra colocar quadro, só. É aquela deck deck lá? Não, é uma fodida, uma verde de professional, é hoje, tá? É L-Bosch, tá ligado? Aí eu uso pra colocar quadro. Essa é do Fernandão, você tá ligado, né? Lógico. Você é da minha moto também? Não, não. sei o que ah, você gosta, né? É Old oh, times Vai, não, total, pô. né, mano? Uma solda, né? E o, tem a outra grapa tá, tá lá em casa, esqueci. Aqui tira. Luxuoso. Bom, filhinho. Vamos lá. O que faremos nós? Isso aqui é bom, porque aqui é pra polir, né? Fazer polimento fino. Então evita qualquer tipo de risco. Ó, tem. dá pra fazer vendas aqui, ó. Quer comprar? Isso aqui é a de balança, de 12. Aí, ó. Tem um veja pra você limpar seus móveis. Vou vender pro Colombia. Aqui a gente tem um pouco de creme de leite. É, tubo de aquário. Tom. Serra. Panos todos limpos. Porra, essa fenda também será procurada. Ela, depois ela tá aqui embaixo, dá é pra estar tá aqui, ó. Ah, Olha aí é desorganização tá Vou plotar o gráfico. Vai, faz o gráfico. Vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é a uh, Beautiful 18. June. Ok, ok. Compression, rebound, prep. Olha aí, Mu. Uh. Tá bom, tá bom. É, preload. Vamos lá, preload. É é a... a... Atenção, pilotos da categoria S. É traseiro a... também. Ok, oh, imediato 50 atrás minutos, do box okay. 14. So, that's it, that's it. Último aviso, categoria Superbike Escola. aí que ele atrapalhou mesmo. Do Beleza, filho, maravilha. A ideia é o seguinte: eu mexi aqui e a gente deixou. 6mm Aqui eu deixei com 6mm Nós vamos baixar para o original que é oito. Decide não. Sim. One side, outro side. Okay. Oh, oh, that's it. Oh my God. Oh my God, that's it. Caralho, eu de pegar esse, esse tendinho no, no do outro lado, tá ligado? Oh my goodness. What the f***ing rapper Bom, pelo que eu estou vendo, 5 mais 3. É isso. What the f***ing rapper Deixa eu pegar lá. Pega oito. Cadê o pano? Cadê o pano? Oh! Oh. Okay. Okay. I don't see it no worry. It's a it's for real. It's for real. It's for real. So you put the key here. Oh my God. No. <laughs> oh my God. No, but I hit oh no. Head. Oh fuck. Got the fuck on me. What time? Oh my goodness. So. Vamos let's, querer let's Vai lá. Ficou bom? Tá oh bom aí? Oh my god! Ficou só perfeito? 7, é, 7, isso? 7. é isso? É. Esse é oito, né? Não sei, deixa eu ver. É oito, é caralho. É isso? 8. Sim, sim. 8. Ah, 8. Ah, 8. É isso? ah, ok, é isso. Não pode, <risos> caralho. Vamos do outro lado. Faz de novo que eu filmei tudo, tudo assim. Sério mesmo? Lógico. Puta que pariu. Não, só pra. Ah, mas vai ser foda gostar na próximo assim certinho, né, velho? Tá quase igual. É, não vai dar pra dar ter uma percepção, mas ficou. Faz de novo, faz de novo. Dá pro cara ter uma ideia? Vai, vai dar, perfeito. Maravilhoso, ok. Vamos <risos> lá. O João me ensinou na lavagem na Target. que a língua é assim, ó. Não tá concentrado isso aqui é o que? Uma camiseta velha. É lógico. hell Fucking Oh my god! Fucking hell! What the happened here? Olha aí! Filho, eu acho que é isso filho! Deixa eu ver! Mas Segura. mostra pra.. Público. Não, mas que eu gosto. É que daí eu não olho no olho de água é que eu gosto de fazer aqui, ó. Puta, tá luxo, velho. Mas pera aí, vou. Como é? Ó, oh, flare. Tá luxo, deixa eu ver o outro lado. Tira a teima pra ver se tá luxo. Maravilha. É aqui, não, peraí. Dá aqui agora. Segura aqui. O pelo, aqui. é o pelo. Ah, agora Poxa, agora sim. bateu certinho. Bateu, bate. beleza. Vamos manter o fio do cabelo. Ai, põe 30, 30, reais. 30, põe 30, põe 30. Beleza. Filhos, gostei, viu. Voltei para o original 8 mm como vocês viram. Aí, aqui, agora, oh, agora dá para mostrar para caralho. Ai, ó, essas duas pontas porta aqui contra porta, que faz a, peraí que eu pago a tela pra mim, que faz a, que eu consigo subir e descer o amortecedor, que é como se fosse esse calcinho aqui, ó. Dá pra ver aqui essa grapinha, escuridão, né, essa grapinha aqui, ó, viu lá, isso aqui, ó, na velha, se a gente ficar colocando, aqui ó, é nova também, você começa a colocar calça aqui, aqui não precisa com o do ó, você gira essas duas aqui, ó, você sobe e desce ele, então é muito mais luxo, entendeu? Então vamos lá, botar um pneuzinho um pouco melhor pra amanhã, vou manter o dianteiro, fazer o primeiro classificatório assim, a minha ideia é depois jogar um traseiro novo pra superpole. aí o traseiro novo e aí corrida, corrida pneu zero, dianteiro e traseiro, entendeu? É isso aí que eu vou fazer, essa é a... É a ideia, tá? um pouco econômico, mas luxo, sem deixar de lado a diversão. tá? Mesmo porque o pneu que eu tô aí, por exemplo, que eu vou colocar, o pneu tem 5 voltas, tá praticamente zero, entendeu? Porque choveu e acabou que não usou o pneu, então esse pneu vai ser bom pro primeiro treino, mas o dianteiro ainda tá luxo, e o dianteiro que eu usei com, esse, junto, com essas 5 voltas que é o par, aí eu vou colocar no superpole. Né? daí o dianteiro, praticamente novo e tá zero, superpole. é isso. Nós, aguardando ah, o comissário da assessoria para encaminhar pra a estreia para que vocês possam recolher a moto. Vocês gostaram da cara anterior, né? Bom, a moto ficou luxo. Com esse acerto ficou muito mais fácil de encaixar ela, uma vez que a pista não tava daquelas. Só que eu tive um contratempo, que talvez é o que eu vou fazer pro próximo treino nível. O que que aconteceu? Vocês vão ver a Super Poly, um pedacinho dela, tá? Eu vim aqui ó, 44.8. Entrei já no S vermelhinho, saí no segundo setor, tava vermelho, porque eu, eu fiz um pouco diferente, que eu gosto de olhar o lap timer entre o pinheirinho e o bico de pata. Então eu faço o S2 um pouco antes, sabe? eu vi piscar vermelho, eu falei, nossa, eu tô na volta 43 e me emocionei. Entrei no Liquide 4, vim no mergulho, eu falei, eu vou forçar, dei mão e assim, lá na hora que você termina o mergulho, tem é, a zebra, aí tem três riscos assim, preto. Eu falei, meu, eu vou acelerar até o primeiro risco, porque dá. E realmente dava, só que o que, que aconteceu? A hora que eu alicatei e entrei, o Theo tava aqui, eu falei, eu, eu até zoei isso aí, porque o, o Theo tá dando uns slides luxo, né? Eu falei, Theo, você curte um slide? Então agora você vai ver slide aqui, do jeito que eu vim, segunda, freio, ela, só hum, que nunca mais voltou. Eu cheguei de Interlagos, a coisa acabou domingo, eu acabei chegando aqui em casa na quinta-feira, tava até agora de lado lá no na junção, assim, é, não precisava, entendeu? Mas na graça, no não sei o que, e no, na tentativa, vamos aí, eu já tinha um 44.8, eu falei, é agora. Só que aí ela atravessou demais e tal. Mas o que que isso tem a ver? Eu vou colocar uma foto aqui, vocês vão ver, na frenagem da reta oposta. Perceberam a traseira, como então, tá bem alta? Muito bem. Lembra que eu baixei os oito e deixei os dois? Eu deixei a mão com um dragster eu deixei, quando eu, eu ponho um calço na traseira, eu forço mais contato do pneu traseiro também, ao mesmo tempo eu aumento aqui essa distância. E aí o que que aconteceu? Como eu gosto de um retorno um pouco mais rápido, ela tava boi bravo, ela não tava é, vindo e volta suave, ela saiu, voltou, saiu de novo voltou. E aí início eu tive que esperar acalmar para poder entrar na junção. E aí é isso que eu vou fazer para a próxima etapa, eu vou tirar essas, esses dois milímetros do calço, vou andar com o setup original e interlagos, certo? Por quê? Porque capoava não é referência de acerto para interlagos. Então eu preciso agora andar com ela original para entender o que, que ela me passa de feeling, porque eu acredito que eu vou conseguir acertar essa junção com a traseira um pouquinho mais baixa. Entendeu? Isso foi o que eu pensei depois, tá? Vendo foto, por isso que eu falo pra vocês, é, a foto com o fotógrafo é importante, porque você vê lá, hoje, eu não vejo mais meu posicionamento, eu oh, tô igual o Marcos. Hum. não, eu vejo lá, na reta principal, como é que tá o curso da suspensão, tá baixando, pneu dobrado, altura da suspensão, como que tá arrastando, eu fico vendo essas coisas na foto. Aí eu pego os campeonatos britânicos, vejo a bomba do cara original de freio, começo a ver a altura da mesa. Você começa a ver a outra, onde tá a moto. Tô perto da Zebra, tô longe, sabe? Essas coisas assim. Porque isso é muito importante para a evolução, para a próxima. E isso foi um detalhe que eu observei. E aí eu joguei fora o meu, talvez, 43. Não sei se seria o P1, seria o P2, seria eu. Mas eu ia largar diferente. Mas tudo bem. Pega o onboard e dá uma olhada aí o trecho. Assim. Acho que até o filho da Vanavana falou assim: E aí, vem aí, capitão <risos> P1, P1. Ah, tá. p Olha Parabéns, Tio, pega a placa. A placa, a placa, a placa. É um déjà será? É um déjà Já Tá bom? Nossa! Mais uma parte o caralho, parece aí, da... <risos> <risos> Ah, porra, <eu> <risos> Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na super pole. eu forcei para chegar mais forte e ela atravessou e dançou de novo. Um erro que eu não poderia ter cometido, e assim, não pode inventar na corrida. Você inventa no treino livre, você inventa na super pole, sei lá, que já foi uma besteira, nem na super sem você inventa. Mas na corrida não, e eu fui inventar. O é que eu fui inventar? Eu achei que eu conseguia, né? E aí ela fez de novo o mesmo sintoma. E aí, começa aquela corrida de recuperação. Perdi uma posição, aí fiquei naquela vai que vai, perdi mais uma posição, aí recupera e vai, enfim. Aí é correr pelo. É tempo perdido, né? Você não quis inventar, agora você corre atrás. Aí, vou botar um pouco da batalha para dar aquela passada luxo. atrás da máscara, é o seguinte vocês viram que teve uns acidentes safety car, aí começa gelando o pneu tal. você viu lá o sol, mas o sol tá atrás da nuvem, ele nem queria ter vindo Tava frio, aí teve um relarga já parou, conclusão ficamos lá pelo menos umas 7 a 8 voltas de safety car não, 7, 7 voltas de 7? 6 6, 7 acho que é isso, de safety car Falei, nossa, aí devo relarga. Definitivo. Aqui, ó. Primeira volta. Falei, deixa eu ver onde eles estão freando, estão boneco. Falei, dá pra vir, vou forçar nas frenagens, tá boneco. S, segunda perna, sol. Falei, vai! Aí lá. Hum, e zebre. aí não foi mais eu. Pneu gelado. Aí, na GoPro, não tem a sensação do que tem. Do que é eu com a moto, no onboarding mesmo. Ela deu aquela, me jogou pra zebra, LV, eu não dá nenhuma LVE, falei, fucks, vamos que vamos. Só que aí assim eu falei, nossa velho, o pneu gelou. Já era. Bom, fiz a primeira, escorrega no sol, vambora. embora. Foi só que aí eu tomei mais uma no mergulho. Eu falei, acho que daí é a hora de segurar, calma, falta duas voltas para acabar. Já era, a corrida já foi diferente de tudo. Eu falei, vamos garantir o quinto, ser feliz. Porque não dá pra inventar, não dá, time não dá para ficar inventando de cair, se quebrar, sabe? Eu já tô correndo no gargalo, sempre tá vindo um paraquedas ou outro. Aí você dá uma dessa, destrói um equipe, faz algum, pô, já era, entendeu? É... Em algum momento eu tinha que ter o cérebro no lugar, nesse momento eu tive ele no lugar, sabe? Então aí voltou os 34 anos, falou assim, ô, vai que, ei, hum, hum. chegar e botar, falar. A moto na capa, entendeu? Ficar para atrás da... hum, e vir e andar, entendeu? Então, não pode, não pode. Eu, eu, eu tenho é, os meus compromissos, que não é o dia inteiro estar treinando em cima da moto, caiu tudo, vamos lá, alguém paga, tá boneco e vai. Não. Então, sai tudo no meu bolso, é diferente. Uma outra realidade, uma realidade a qual eu sou eternamente grato por mim, pelo Santander, que aumentou um pouco o meu limite também. Não, mas assim. É, então, a gente tem que ter o cu no lugar do cu e a cabeça no lugar da cabeça. Isso é muito importante. E eu soube acertar a hora certa, essa sintonia de não inventar, entendeu? Mas o que eu preciso fazer, que é esse o detalhe, na próxima etapa... Vê o que aconteceu aí antes, né? que eu, eu tô encerrando. Eu tô queimando etapas. Vê aí, vê aí. É o seguinte, em 2019 eu consegui relojar várias 43, foi uma das melhores coisas. Vou colocar aqui meus tempos de volta. Dá uma olhada nessas voltas. Então, eu tenho aqui dentro o caminho. Eu só preciso acertar. Eu só preciso deixar a moto do jeito que eu gosto. Tá maravilhosa a moto. Mas assim, num setup onde eu tenho a conexão ao avatar dela, eu falo assim: é agora. E já era. Acertar a cabeça, só porque tá a molecada jovem, não é que quer jogar tudo no um lixo de uma hora pra outra. Acertar, fazer o arroz com feijão e ó, aqui ó, vem aqui ó, e já era. Se eu relojar 44 baixo, o bagulho muda, a gente já consegue fazer o P3, P2. E aí é busca do 43 que eu, o que eu já consegui. A verdade é uma só, o meu maior inimigo tá sendo eu eu tô querendo inventar. Então, a hora que eu colocar as coisas no lugar, fica luxo. Aí você fala assim, é, mas Durval, pô, tá tá. Chicos, relaxa. Não é a última corrida e o importante é que eu tô conseguindo, mesmo com todas as minhas dificuldades, fazer corridas incríveis, entendeu? E tudo tá sendo um aprendizado pra mim e tudo eu consigo trazer, vira material de canal, vira dica, vira um monte de coisa, que é o essencial, né? Um dia amanhã... As corridas, eu não vou ser o rápido tal tal, tal tal, mas o canal fica forever. Então é isso que é o mais importante, eu ter conteúdo aqui e fazer o que eu amo, que é estar correndo. Maravilha? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais duas mundas aqui para acertar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bastidor. E deixa um likeoso. E agradecer a todos os meus parceiros que fizeram essa etapa C. Luxuosa que é a HFW Informática, a Motosprint, a KYT, a Target Racing e a Deseró, maravilha? Esses foram os principais que fizeram com que eu estivesse na etapa me divertindo. E é isso, eu agradecer muito Dom Pedro também, né? Todo mundo lá do Box que me ajuda. E cara, vamos para a próxima. Na próxima tem tudo aí e principalmente também quero agradecer vocês, tá? Que vão lá na transmissão. Que torce, que manda, tem tudo aí, que manda um pirulito racing e não sei o que, não sei o que lá. Ô, oh, vocês são nervosos, velho. Vocês são foda. Isso, é, isso pra mim não tem preço. Isso pra mim é o que vale. Posso não ser o mais rápido, mas eu tenho certeza que sou o que tem mais torcida. Ai! Together! Hum, é isso.